Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo E dessa vez nós vamos conversar um pouquinho sobre o Windows 11, né pessoal? Talvez vocês não estejam prestando atenção muito na internet ultimamente Mas caso você esteja desatualizado O Windows 11 ele foi oficialmente lançado, né? A sua versão Insider Preview Mas, essa versão Insider Preview, galera, não se chama Windows Insider Preview Essa versão se chama Windows 11 Pro, literalmente então eu vou mostrar algumas novidades para vocês sobre o sistema operacional. Porém, antes eu vou explicar algumas coisas para vocês, algumas coisas que deixaram muita gente meio chateado com o Windows 11, tá? Bom, infelizmente o Windows 11 ele tem alguns requisitos mínimos para as pessoas. Porém, eu descobri uma forma de você fazer um bypass nisso daí, galera. É, basicamente a Microsoft ela colocou um limite de TPM 2.0 E colocou também limite de processador no sistema operacional beleza? Inicialmente agora na Insider Preview Nessa build 22.000.51 A Microsoft literalmente bloqueou a entrada das pessoas A instalação das pessoas com processadores Zen 1 da AMD né? Os Ryzen de primeira geração ou anteriores Ou processadores da Intel antes da sétima geração Porém, existem pessoas que conseguiram sim instalar Windows 11 em computadores, até mesmo com processadores de quarta geração, né? Laptops, né? Processadores de quarta geração. Mas eu não vi ninguém falando sobre os processadores AMD. E hoje eu tô aqui pra te ajudar nisso daí caso você esteja procurando na internet sobre isso, beleza, guys? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Elton Fonias, eu já é, postei algumas coisas é, relacionadas ao Windows 11 no meu Twitter, né? Arroba Fonias, me segue lá. Também tem meu Instagram, arroba Elton tudo é Elton Fonias na internet. Então fica bem fácil pra vocês me seguirem. Qualquer novidade relacionada à Microsoft ou coisas assim, eu vou postar lá no meu Twitter ou até mesmo aqui no YouTube, quem sabe, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos agora no site da Microsoft a gente dar uma olhadinha no sistema operacional, guys. Esse aqui é o Windows 11, eu já estou usando ele Essa build, eu vou até mostrar agora pra vocês a build A build é 22.051 Essa é a build do Windows 11 que eu estou utilizando atualmente Que é a build que eles lançaram no dia 28, né? Mais conhecido como ontem Bom, guys, essa build ela trouxe sim o um novo menu iniciar Como vocês podem ver aqui, o menu iniciar está bem bonitinho, né? Ele está bem, é, bem interessante, bem avançado, né? A gente pode perceber isso com bastante clareza, a gente teve várias novidades relacionadas à maximidade de produtividade, que agora você consegue organizar a sua tela de acordo com esses styles aqui, a gente consegue organizar as janelas bonitinho, isso é bem bacana. Tem muita coisa relacionada ao Google Meet, para quem precisa usar o Google, o Google Meet, não, Microsoft Teams, né, que é o competidor do, do Google Meet. A Microsoft, então, habilitou isso daqui nativamente no Windows, você consegue Colocar aqui, fazer o pin aqui no, no caso, né? No caso eu fiz o upgrade, então eu nem precisei disso daí Tá bom? Mas tem muita novidade bacana do Windows 11 Inclusive algumas coisas relacionadas aos jogos, né? O xCloud agora está nativo no aplicativo do Xbox Isso é muito interessante Enfim, tem muita novidade E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada O link desse post aqui, oficial do site da Microsoft Vai estar tá aqui na descrição, beleza? Bom, vamos lá é, muitas pessoas baixaram aquele programa do PC Health Check e muitas pessoas foram negadas na cara dura Foram faladas assim, olha, o seu sistema operacional, o seu computador não funciona, não roda o Windows 11 É uma mentira, literalmente uma mentira e vou explicar pra vocês o porquê Basicamente, guys, aqui tem os requisitos do sistema que a Microsoft postou Beleza? Aqui são os requisitos do sistema, falaram que precisa de um processador de um joga ou 2, compatível com 64 bits, porque agora a gente não tem mais essa diferença de Windows 64 ou Windows 32, agora é 64 e acabou. É, antigamente ela falou que rodava no 1.2, mas atualizou e falou que só roda no 2.0, Trusted Platform Module, TPM. Para quem não manja, isso daqui é uma plataforma de segurança, né? para criptografia do Windows, então eles literalmente locaram o 2.0 no Windows 11, beleza pessoal? E vale ressaltar também que o Windows 11, realmente, esse daqui é um requisito mínimo que não tem como fazer o bypass, que ele precisa do DirectX 12, acredito que alguns elementos do sistema operacional só funcionam no DirectX 12, e por isso eles limitaram a compatibilidade somente para o DirectX 12, beleza? Tela então é bem fácil, todo mundo deve ter mais de 720p, enfim, basicamente é isso. E uma coisa muito importante, o Windows precisa de internet para instalar. Não tem como atualmente você instalar sem internet, beleza, pessoal? E aqui embaixo existem alguns recursos né, relacionados, é, os requisitos para recursos específicos do Windows 11. Então, deem uma olhadinha. Eu vou deixar o link desse post aqui também na descrição desse vídeo. Deem uma olhadinha bonitinha lá, porque tem muita coisa bacana rolando, tá, pessoal? Enfim, vamos lá. Vamos agora falar sobre o, aqui no Windows Latest, né, que é um site muito interessante, de que o pessoal posta notícias relacionadas ao Windows 11, o pessoal ainda não postou sobre essa novidade, que eu acabei descobrindo, eu acho que deve ter muita gente já tentando fazer, mas eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Que é, você consegue, né, você consegue passar aquele lock, aquele requisito do TPM 2.0 no Windows 11, Tá? Então, aqui o pessoal falar que dá pra modificar o registro, não é necessário, pra ser sincero. É bem fácil de você ativar o TPM, caso você não conheça. É só você ir na, no manual da sua placa-mãe, é, dá Ctrl F, abre o manual no seu navegador aí, procura na internet, manual, placa-mãe, papapapá. Depois você abre o manual em PDF, dá Ctrl F, digita TPM e você vai ver como é que você liga, entendeu? No caso da AMD, no caso da, da, da do Intel, se eu não me engano, é PT. PPT, alguma coisa assim, PTT, acho que é alguma coisa assim <risos> É algo assim, guys, dá uma olhadinha na internet que vocês vão conseguir achar, beleza? O pessoal falou que dá pra, você vai lá, cria uma instalação de mídia é, do sistema, pá e pá pá pá, beleza Vou explicar pra vocês o que eu fiz, tá pessoal? Aqui tem uma, algumas coisas de como você consegue a atualização do Windows 11 E esse aqui é um processo super importante pra gente fazer, tá bom? Eu vou explicar pra vocês exatamente o que você precisa fazer Só que você precisa prestar muita atenção, tranquilo? Vamos lá então, guys, para pegar a atualização, a, a primeira preview, a build de pré-visualização do Windows 11 Você precisa ter acesso né, ao Windows Insider E é bem fácil você conseguir ter acesso do Windows Insider, beleza? Vocês vão vir aqui nesse site, vão logar com a sua conta no Windows Insider Vão clicar em Register, vai logar na sua conta da Microsoft Depois que você logou, você já automaticamente fará parte do Windows Insider, beleza? E aí vocês vão lá em configurações, atualizações e segurança, programa do Windows Insider e vai clicar em iniciar ou Get Started, nesse né? botãozinho aqui grandão que vai estar tá lá, beleza? Depois que você clicou aqui, você vai clicar em ligar uma conta, vai logar na sua conta da Microsoft e depois você vai mudar para o canal, você vai selecionar o canal Dev, beleza? Ele é o único atualmente que disponibiliza... A build do Windows 11, tranquilo pessoal? Depois que você fez isso, vocês vão lá em atualização, no Windows Update, beleza? E vai mandar baixar essa atualização aqui, que é a build 22.000.51 release beleza pessoal? Depois que vocês baixaram isso daqui, agora é o passo muito importante, beleza? Vocês não vão reiniciar o computador nesse processo. Eu vou explicar para vocês o que vocês vão precisar fazer, tá? Eu vou disponibilizar na descrição... Do vídeo, esse arquivinho aqui Ele é uma DLL retirada do Windows 10 Tá? Na última build do Windows 10 Vocês vão baixar esse replica, esse, esse, essa DLL aqui É bem simples, ó apprazer'srazer's.dll Vocês vão copiar isso daqui Tá bom? Vão copiar E vão mandar para uma pasta que está escondida E como que você acessa a pasta escondida no Windows? Vocês vão colocar para mostrar os arquivos ocultos Beleza? Vou mostrar os arquivos ocultos Vai ter a pastinha... Chamada Windows BT Vocês vão procurar a pastinha Windows BT E a estrutura da pasta vai ser exatamente Vai estar tá por aqui, aqui, mais ou menos por aqui, guys Ela, A estrutura da pasta vai ser exatamente a pasta do Windows Vocês vão procurar a pasta Sources E vão colocar lá dentro da pasta Sources ADLL, beleza? Vão substituir E depois que você fez isso É só você reiniciar o computador Você vai vir aqui embaixo, vai clicar aqui e vai reiniciar Quando você clicar para reiniciar Vai ter reiniciar e atualizar, e ele já vai fazer a instalação do Windows 11 para vocês, sem problema nenhum, beleza, pessoal? E só para constar aqui para vocês, eu vou entrar nas minhas configurações do sistema para vocês verem que realmente tô com um Ryzen 1600 e tá funcionando tranquilamente. Eu peguei o Ryzen 1600 justamente para a gente testar e fazer esse teste aqui para ver se roda o Windows 11, na minha outra máquina funcionou tranquilamente, ele já tinha os requisitos mínimos para rodar, já estava tranquilo, porém o 1600 é realmente muito complicado de você rodar nativamente, porque eu ficava, literalmente, quando eu tentei atualizar essa máquina, ela não ia, esse processador, com esse processador o Windows não instalava, ele ficava no looping, e ficava com uma tela preta, e assim que eu reiniciava, que ficava um tempão na tela preta O Windows voltava e ele voltava no Windows 11 Que eu tava usando a beta, entendeu? Aquela versão desenvolvedora que vazou Quem não me acompanha no Twitter, eu postei tudo lá Dá uma acompanhada lá que eu vou postar muita novidade por lá, beleza pessoal? Mas basicamente é isso, guys Basicamente funciona É só vocês colocarem na estrutura correta da pasta do App Razers. Vocês podem até abrir a pasta do Windows BT que fica por lá Aqui, porque eu não tenho, né? Como eu já instalei a sua atualização, a pasta Windows BT ela é deletada, ela não precisa de existir mais. Porém, o Windows BT fica por aqui, que é basicamente esse dollar sign, Windows traço BT, alguma coisa. E aí lá dentro dessa estrutura, vocês podem até abrir a pasta e pesquisar aqui em cima. Vocês abrem a pasta, vem aqui em cima, ó, abre aqui em sources, no caso, né? Vem aqui, pode deixar na pasta BT principal e pesquisar esse nome aqui, né? O appraisers, ó, app Razer eh, R -E S -L -L. procura esse nome aqui e pronto guys vai tudo funcionar corretamente Vocês colam lá substitui reinicia e pimba vai funcionar tranquilamente essa atualização do Windows 11 e agora vamos falar um pouquinho sobre jogos no Windows 11 pessoal vamos lá seguinte eu andei testando a versão de, a versão de desenvolvedora aquela que vazou beleza testei bastante vi muitos jogos funcionando muito bem nessa versão Tá? Testei o Windows 11 de várias formas diferentes Funcionou maravilhoso Todos os programas, todos os jogos funcionaram O Sut da Adobe completo também funcionou Inclusive a versão beta do Premiere, do After Effects O MIDI Encoder, Photoshop, Illustrator Tudo funcionou corretamente Todos os programas que eu uso para trabalhar O Office, o Word, tudo logicamente funcionou Não tive nenhum tipo de problema Mas como a gente... Sabe que isso daqui é uma versão de pré-visualização, eu não recomendo vocês instalarem na máquina de vocês atualmente. Espera que a, a, aproximadamente até dia 20 de outubro vai ser lançado o Windows 11 oficialmente. É só esperar até o final do ano já deve ser lançado o Windows 11 oficialmente público para a galera, beleza? Vale ressaltar o pessoal que tem o Windows 10 original que já que fez o upgrade do Windows 7 para o Windows 10 vai poder fazer o upgrade gratuito para o Windows 11. É só esperar um pouquinho que logo, logo eles vão disponibilizar isso daí. Eu acho que deve acontecer lá em 2022, como eles disseram, porém as pessoas vão poder baixar o Windows 11 um pouco antes, né? Vai acontecer mais ou menos, no máximo, até novembro, setembro, deve já estar tá acontecendo a, a sua atualização. Você vai poder baixar na internet a ISO e instalar, e aí você pode comprar a chave do Windows 11, beleza, pessoal? Agradeço muito você ter assistido até aqui. Espero que essa informação tenha ajudado vocês bastante. Vale ressaltar que eu só testei no AMD Ryzen 1600. Não sei se esse método funcionará nos processadores Intel de quarta geração, pois eles são muito antigos, beleza, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Me siga nas redes sociais. É o Roberto Funes em todas. Tamo junto, guys. Valeu e falou.